Meus queridos, muito bom estar aqui com vocês novamente. Sejam bem-vindos ao ADEC Music. E hoje, como sempre, nós estamos aqui para falar de músicas, músicas cristãs, que são louvores e adoração ao nosso Deus. E o Salmo 150, é o último Salmo, diz assim, Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, Louvem no seu magnífico firmamento, Louve-no pelos seus feitos poderosos. Louve-no segundo a imensidão de sua grandeza. Louve-no ao som de trombeta. Louve-no com a lira e a harpa. Louve-no com tamborins e danças. Louve-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louve-no com símbolos sonoros. louva no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. E quando nós falamos aleluia, quer dizer que louvem ao Senhor, aleluia, quer dizer louvem ao Senhor. E hoje, para a gente falar um pouquinho de música, que é nosso louvor, a nossa adoração, nós temos uma convidada, ela é uma boneca, uma princesa, ela pertence à Assembleia de Deus Caratinga, lá em São João, não, São Sebastião do Anta, desculpa, a DEC de São Sebastião do Anta, ela é ovelha do pastor Wilson Vidilino. Desde já nós já agradecemos o pastor. E, como eu disse, era é uma boneca. E nós estamos aqui com a Ana Ribas. Oi, tudo Oi, bem? Ana, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui para falar sobre a nossa adoração a Deus. É muito bom. Ana, nós já tivemos algum contato Sim. algumas vezes, né? Nós fizemos uma live juntas. Foi uma benção. Foi uma live, benção. Né? Maravilhosa. Né? Depois você esteve em Caratinga, no Templo Central também, Sim. adorando ao Senhor. E você é uma menina assim, você é uma menina nova. Você tá com quantos anos, Ana? Eu tô com 16. 16, 16 anos. É você é uma jovem, Eu né? Jovem. Uma adolescente. <risos> E assim, eu vejo tanta maturidade, vejo tanto compromisso com as coisas do Senhor, por poucas vezes que eu já te vi, né, seu uhum. semblante, você você passa aquele bom aroma de Cristo mesmo. Glória a Deus por isso. E é. eu sei que isso também já é um ensinamento que já vem de casa, né? Sim, com certeza. Pela sua mãe, pelo jeito dela, e eu fico muito feliz quando que né bom. eu estou aqui, estou conversando com os jovens, jovens assim, tão jovens, e eu fico muito feliz de ver esse comprometimento com a obra. Glória a Deus, isso é muito bom. É muito bom. Muito bom. E você, Ana, você já nasceu num lar cristão evangélico? Sim, graças a Deus. Eu dou muita glória a Deus por isso. Desde pequenininha na igreja, desde pequenininha louvando ao Senhor, é, no grupinho das crianças, sabe? Aquela luta para cantar nas crianças. Eu sempre, é, sempre meus pastores, né? Quando eu, pequenininha, sempre me deram muita oportunidade, muita liberdade para estar louvando o Senhor, tinha dia que era culto de círculo de oração, e eu ia lá no palitozinho do pastor e falava por favor, por favor, deixa eu cantar e Eles abriam oportunidade para mim e eu louvava o Senhor e isso foi desde muito pequenininha, sempre gostei de louvar a Deus, sempre gostei de cantar, sempre gostei de ministrar louvores a Deus, isso é muito gratificante para mim. Saber que desde pequenininha eu já tive incentivo dos meus pais, já tive incentivo da minha igreja, que já abriu os braços para mim e para o meu ministério, isso é muito maravilhoso. Então foi um dom que você descobriu ele cedo na verdade eu quando bem é, cedo né é, quando eu nasci né sempre muitos profetas chegaram para minha mãe e falaram que eu tinha um chamado né que eu tinha um ministério então eu já cresci com aquilo na minha cabecinha eu lembro pequenininha eu sempre pensava nossa eu tenho um chamado mas às vezes eu não entendia o que que era o chamado de Deus mas eu sabia eu tenho um chamado Sempre, sempre profetas falaram, falavam comigo, falavam com os meus pais, chamavam os meus pais lá na frente e falavam é, que era para cuidar, que era para zelar, porque Deus tinha um propósito e um ministério lindo na minha vida. Então, desde pequena, sempre, sempre já tive isso na minha cabecinha. Não, eu tenho realmente, eu tenho um propósito de Deus, eu tenho que zelar por isso, eu tenho que cuidar disso. É, então. Você descobriu já esse ministério, esse dom, você tinha lá, sei lá, seus três aninhos, três então assim, aninhos, já, é e já amava louvar, cantar, Sim. e com o tempo esse ministério foi firmando, hoje você Sim. é ministra de louvor. Sim. Lá na, na Assembleia... É, eu, às vezes, né, eu canto lá na minha igreja. Às vezes, assim, né, todo domingo, de vez em quando eu canto. Tem alguns pastores que me convidam também para cantar nas igrejas. Por exemplo, eu já cantei aqui, né, na Deque Central, já Sim. cantei em Patinga. Então, tipo assim, é, os pastores olham pra gente, né, eu acredito que olha e vê que tem, igual você falou, tem uma responsabilidade, uma maturidade. Então, faz o convite. Então, é, aonde Deus manda a gente ir, aonde Deus determina, né, porque é o que eu sempre digo, a gente não pode... É, ser guiado por nós mesmos ah, eu quero ir eu quero vir aqui porque eu acho que aqui vai ser bom, não, foi Jesus que abriu a porta Jesus que abriu a oportunidade, então acho que isso tem que ser é, a coisa principal no ministério, é deixar ser guiada pelo Espírito Santo, aonde o Espírito Santo fala com você, você vai em tal lugar você vai em tal lugar. Porque é, eu adoro igrejinha pequena, adoro igreja grande. É, é tudo para mim, tudo é maravilhoso. Então, aonde Deus fala para mim, olha, Ana, é, tal dia você vai é, lá em Patinga. Aí eu falo, não, então eu vou, porque eu sei e eu tenho a confirmação uhum. de Deus. Agora, quando eu sinto que não provém de Deus, quando eu sinto assim, que não é uma coisa que provém do Senhor, eu não gosto de ir, porque eu gosto de ser guiada pelo Espírito Santo. Onde Ele fala assim, você vai. Eu vou, porque às vezes a gente vai em algum lugar que a gente não sente e, sei lá, né, acaba... Acaba Que diminuindo. não flui o Espírito Santo. Isso não Santo. flui, a gente não deixa ser guiado pelo Espírito Santo, a gente fica meio né, acolhidinho, não deixa o Espírito Santo agir da maneira que ele queria agir, por causa disso, porque a gente não deixou ele agir no tempo dele, né? Às vezes a gente quer apressar, não, eu quero ir lá na sete porque isso vai ser bom demais para o meu ministério, mas não, a gente tem que esperar o tempo de Deus na vida da gente, porque esperando o tempo dele certinho, ele, ele trabalha nos mínimos detalhes, então é, isso eu aprendi desde cedo, é esperar o tempo de Deus, Esperar a maneira dele trabalhar. É e, e, engraçado, né? Porque, na verdade, nós somos servos de Cristo, sim. né? Nós estamos aqui para servi-lo, né? Uhum. Nós estamos... É um ministério, a gente serve nesse ministério ao Senhor. É, nós somos escravos de Cristo, sim. Escravos por opção, por escolha. Por amor, né? Também. É, nós escolhemos servir, servir a, a Deus. Deus. E é muito lindo. E, e, e o cristão sempre sabe que... Que a glória e a honra só pertencem ao Exatamente. Senhor. Exatamente. Então, é por isso que é a diferença, gente, né, quando a gente adora, quando a gente louva o um Senhor. Esperando a recompensa é, do, do céu, céu. Né, não daqui da terra. E Exatamente. a gente louva realmente para demonstrar nosso profundo, nosso profundo amor, né, gratidão, gratidão a Ele. É uma coisa muito maravilhosa. Por isso é. que não é uma música qualquer, é, é, é um louvor. Humor, é que é, é, te leva a um estado de adoração profunda. Exalta a Deus, é muito bom. É, eu lembro que você tem uma voz linda, muito doce, <risos> e lembro também, antes de eu entrar mais no seu ministério a fundo, você ainda é estudante, né Ana? Sim, lógico, eu, você, você namora, eu namoro. já <risos> né, como é que ele chama? Felipe Emanuel. Felipe, Emanuel? Ah, o nome do meu menino é Felipe também. É, que legal. Se quiser mandar um abraço pro Felipe, né? Abraço, Felipe. Eu é, acho que eu vi ele aqui uma vez com você. Sim, acho que ele veio mesmo. Foi no dia que eu cantei que ele veio ele aqui veio. com a gente. E você também tem um irmão. Tenho, Xande. Muito fofo, o Xande. O Xande, Alexandre? É, Alexandre nós de Xande. Xande. Que é? Ele, ele é Xande. também olha. pertence ao ministério de louvor. Ele, tá, ele, tá, tá. ele é tudo. Ele é um pacotinho de surpresa. Ele toca, bateria... Ama tecladinho, tecladinho. ele não, não fez aula ainda, mas ele, ele é muito inteligente, ele pe pega assim o um teclado, ah, isso aqui é uma nota, e ele vai me dando uma nota, sem saber, ele é um menino muito inteligente, estudioso demais, sabe? Ele toca bateria, de vez em quando na nossa igreja, então ele é um pacotinho de surpresa. Estuda muito a Bíblia, sabe? Se perguntar ele qualquer coisa da Bíblia, ele sabe. o menino te responde, porque é um menino que estuda muito, né, pra glória de Deus, é, é um orgulho pra mim, sim. <risos> muito bom, né, ver um irmã Isso é ótimo. Assim. E voltando lá agora para o seu ministério, eu sei que você, você tem algumas canções autorais. Sim. Acho que são dez que você já fez, né? Dez é, canções. Dez, nove, nove. E como surgiu essas inspirações? Essas, assim, foi uma inspiração, a, a canção vem de uma vez. É, não, algumas foram aos poucos Conta um pouquinho ah, a, a questão da, das minhas composições É uma coisa muito, eu falo que é linda Porque é, é muito agir de Deus No meio, toda vez que eu estou passando Por algum momento difícil hum. Eu estou passando por alguma prova, alguma luta Ou até mesmo um momento de alegria Eu entro pro quarto, pego o meu violão E começo a conversar com Deus com o violão e aí, eu conversando com Deus com o violão ou até mesmo com o teclado, Deus me dá a melodia. Ele te... Na hora que ele me dá a melodia, na minha, através da minha oração, da conversa que eu tô tendo com ele, ele me dá a letra. Então, tipo assim, é tudo junto. Tudo é tudo junto. Graças a Deus por isso. É, eu tô lá tocando, tô conversando com Deus. Aí tem vários assuntos que a gente conversa com Deus na oração que a gente deve fazer, né? Todos os dias, Sim. meu período devocional. Então, tipo assim, eu tô passando por algum momento difícil... Aí eu vou lá e começo a orar sobre isso. Aí eu tô tocando violão, Deus me dá uma nota e vai me dar uma melodia. Depois já me dá a harmonia e já me dá a letra. Tudo assim, na hora. Tudo. Tudo, na hora. A música, ela tem... Tem começo, meio fim. Começo, meio fim. Então ela tem harmonia... A harmonia, a melodia... E a letra. E a letra. Muito É muito bom. Deus é tão fiel porque Ele me dá tudo. E são músicas, né, canções que fala comigo é, é é como se você fosse Deus e eu estivesse aqui e eu estivesse conversando com Deus assim como eu estou conversando com você agora então a questão das minhas composições é desse jeito eu sinto Deus é intimidade é com uma pai. intimidade profunda tipo assim de, de não conseguir sabe é, não parar de chorar é muito é muito maravilhosa a sensação né muito bom e eu sei que você separou três para você louvar se aqui para nós é né? porque é o ADEC Mills que a gente é. precisa ouvir e eu sei que é silêncio que chama agora, Sim. que você vai louvar. É. Nós queremos ouvir ela. Tá Aí, de... pessoal, depois que né? Depois que ela terminar de louvar, silêncio, nós vamos para um breve intervalo e já já a gente volta. Então, essa canção que eu escolhi para cantar aqui agora, o silêncio, eu estava passando por um momento muito difícil. Eu estava esperando, uma... precisava de uma resposta de Deus. Só que, às vezes, Deus não responde a gente no tempo que a gente quer, na hora que a gente quer. Então eu fiquei meio frustrada, eu conversava com Deus, falei, Deus, o Senhor não vai me responder? É eu tô verdade. precisando, porque às vezes a gente quer a resposta para não fazer uma coisa que vai entristecer ele. Então eu estava com aquele medo, se eu fizer sem a resposta dele, e dar errado, e não for da vontade é. dele. E se eu não fazer, e se da vontade dele, deu fazer. Então eu estava assim, precisando da resposta dele, mas ele ficou em silêncio. Mas aí ele me deu essa canção que me acalmou e me... E me fez ter esperança que ele ia me responder. Porque no silêncio ele trabalha, né? Ele tá trabalhando. Trabalha, ele é maravilhoso, nosso Deus. E eu vou louvar agora e eu quero que você medite nessa canção.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 Voltamos, estamos aqui novamente com a Ana, né Ana, vamos continuar a nossa Não, conversa, sim. que tá muito bom. Ana, então depois dessas, dessas canções, que você já tem prontinhas lá, você pretende gravar, é, hoje tem LP, tem... Sim. Tem, é, tem vários termos, LP, tem um single, tem... Isso, é muito termo. Tem os vídeos, os videoclipes. Sim. Você tem alguma pretensão com, ela, com elas, assim, desse, dessa natureza? Ai, eu tenho muita vontade, muita vontade mesmo de, de ter um videoclipe bem bonitinho, sabe? Com um vestidinho bonitinho, cantando as minhas canções. E esse foi sempre o meu desejo. Eu nunca imaginei com um CD, né? Igual sempre tem, né? CD com as cantoras, com aquele. E feito em estúdio, Não, né? é um. Não, eu quero um videozinho, assim, bem, bem, bem simplesinho. Eu acho que esse é o meu sonho, esse é o meu projeto, né? A gente tá. A gente sempre olha assim, com algumas pessoas, com algum produtor, mas o que eu sinto mesmo é um videoclipe bem basiquinho, bem bonitinho, porque o intuito não é, né, minha beleza, minha capacidade vocal, o intuito mesmo não é mostrar para as pessoas o Deus que eu sirvo. Então eu acho que um videoclipe seria bacana, sabe? Com a canção, a letra, com as paisagens, sabe? Então esse é o meu desejo terreno. Terreno. E se Deus quiser, eu quero, quero sim, se Deus permitir, né? Eu quero mesmo. E cada dessas dez canções, composições, todas elas têm uma história? Sim, todas Opa. elas têm. Todas elas têm alguma coisinha que eu tava passando, igual eu falei. Todas as vezes que eu vou compor, é tá acontecendo alguma coisa comigo e eu quero debafar com Deus. Né? Você vai cantar para gente ainda Sala de Espera uhum. e Entrego. Uhum. É, vamos falar um pouquinho e depois ouvi-la também. Vamos falar um pouquinho da qual que você quer, sala de espera ou da entrega? Primeiro. Ai, do entrego. Então vamos falar da entrega. Essa canção, sabe aquele momento quando está começando o ministério que você quer tudo no seu tempo? Ai, não, Deus, eu quero que o Senhor me leve agora. Eu quero ganhar alma agora. Eu quero fazer agora. Eu estava nesse momento. Né? Deus, como eu disse desde pequena, já ouvia muitas coisas ao meu respeito sobre o meu ministério, que era para me continuar firme, uhum. para me orar, para me ler a Bíblia. E quando né, eu peguei uma idade que eu realmente entendi o que era isso, eu fiquei assim: não, agora que eu já sei, que eu já entendi que Deus já fez as promessas, ó, tá na hora, deixa eu ir fazer, Deus. Só que Deus não queria que fosse naquele momento. Então eu ficava muito triste, eu falava assim: uai, você me fez a promessa, Deus? Você falou que ia fazer, você fez um monte de pessoas chegar perto de mim e falar: por que, que o Senhor não quer fazer? Então, eu ficava muito frustrada com o tempo de Deus. Ficava muito ansiosa, ansiosa. Eu, eu falava com a minha mãe, mãe, mas... Mãe do céu, não, não, não acontece nada Deus não faz nada E ele prometeu, e ele falou E ele falou que ia fazer isso Falou que eu ia ganhar almas Porque o intuito é esse O intuito do ministério de louvor Da pregação, da igreja todo, O intuito de nós, da nossa vida É ganhar almas para é Jesus Então eu ficava assim Eu quero ir, Jesus Eu quero ganhar almas Mas eu acredito que esse tempo O Senhor estava me moldando Te amadurecendo Me né? amadurecendo para mim Ir e fazer um trabalho com perfeição entendeu para deixar Ele realmente é, aparecer através de mim, mas eu não entendi esse tempo, então eu entrei pro o quarto, brava com Deus, bravíssima com Deus, eu falei, Deus, eu quero agora, o Senhor vai fazer agora, e aí vinha aquelas pirracinhas, aí foi, e Deus me pegou de jeito, e eu comecei a cantar para Deus, comecei a falar, eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantos projetos, mas eu vou entregar tudo ao Senhor, não adianta nada eu querer fazer tudo no meu tempo, sendo que não é o tempo do Senhor. Então eu vou esperar, eu vou tranquilizar meu coração, vou esperar as promessas do Senhor, porque quando a gente faz no nosso tempo, não dá certo. Não dá certo. Quando a gente tenta fazer com as nossas próprias pernas, com as nossas próprias atitudes, não dá certo. Mas agora quando a gente deixa o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, quando a gente deixa o Espírito Santo guiar a gente, é tudo perfeito. É tudo perfeito. E se a gente for ver os grandes homens da Bíblia, Moisés ficou 80 anos sendo sim, sim. preparado. E nessa época que eu estava nesse, nesse momento, é, eu, eu tinha amigos, né? E eu falei até com o Felipe Emanuel, que a gente estava conversando na época. Eu falei com ele, ah não eu, não, eu quero o tempo de Deus agora. E ele falou exatamente isso comigo. Antes de Moisés libertar o povo, antes de Moisés cumprir aquilo que Deus prometeu na vida dele, ele teve que passar pelo deserto. Porque talvez se ele não tivesse passado pelo deserto, ele não estaria é, é, preparado, né? para fazer é, é, aquilo que Deus tinha é, prometido a ele. Então, depois dessa mensagem, eu comecei a perceber, não realmente, eu preciso ser moldada, eu preciso ser preparada, eu preciso ser capacitada, porque as coisas do Senhor eu não posso fazer de qualquer maneira. Ah, com eu tenho que ter uma responsabilidade, eu tenho que entender aquilo que eu estou fazendo, eu tenho que entender que não é uma questão de fama, não é uma questão de ter seguidores no Instagram, não é uma questão de cantar bonito, de ter uma capacidade vocal, não. É tudo pela graça, é tudo pelo Senhor. Então eu tive que entender isso primeiro. Que é tudo dele, por ele. É pra por ele. Isso, exatamente, então eu tive que, que entender, eu tive que colocar isso na minha cabeça. E cantando, é, é, quando eu compus essa canção, eu estava... Pensa numa menina num quarto, sentada na penteadeira, chorando aos prantos e cantando. Era eu, desse jeito. Então, quando o Senhor me deu essa canção, o coro dela fala muito comigo, que é eu entrego tudo a ti e acalmo o meu coração. Então, quando a gente entrega ao Senhor a nossa vida, os nossos sonhos, projetos, a gente se sente aliviado, porque a gente sabe que a gente está entregando as coisas na mão certa. De quem né? De quem pode fazer, de quem vai fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Então, quando eu compus essa canção, eu estava nesse momento. Mas depois dessa canção, eu tranquilizei o meu coração, eu respirei fundo e falei, não... É o tempo do Senhor que importa para mim. Então eu comecei a orar mais, a esperar a mais, sabe? Porque é, tem que esperar, tem que ser paciente no ministério de Deus, tem que ser paciente. Então eu aprendi a ser paciente, a esperar e a entregar. Aí a partir do momento que eu entreguei... Você descansou? Eu descansei e o Senhor começou a abrir as, as portas, portas, começou a, a, a abrir as a portas mexer. em igrejas, em lives, né? como teve aqui... Desse, dessa maneira, quando a gente entrega ao Senhor, se responsabiliza pela nossa vida. Então você louvou pra gente? Louva. <risos> Essa canção fala muito comigo, gente. Vamos louvar ao Senhor. Deus, eu tenho muito sonho eu tenho muitos anseios Mas eu entrego tudo a Ti Deus, eu crio expectativas E às vezes eu me frustro mais. eu entrego tudo a Ti Deus, às vezes perco o sono Enquanto vai chegar o teu tempo Gastar, eu me deixarei gastar. Aleluia! Amém! Ah, né? Que lindo! Ana! E na nossa conversa agora, é, né, você falou da sua, da sua pressa que você tinha em, em pregar o evangelho, né? E Sim. E você tem sonhos de também fazer missões? Eu sei que tem missão Ai. que a gente faz também nossa, no nosso próprio lar, na nossa igreja, que mas projetos missionários. Ah, eu tenho fora. muita vontade meu sonho desde pequenininha foi sempre ir para a África né para esses lugares do Brasil que são mais né? mais sertão isso meu sonho desde pequenininha sempre foi trabalhar com crianças com crianças, crianças. meu sonho é criança eu gosto muito da área infantil no entanto eu sou até né líder das crianças na minha igreja eu sempre gostei disso e sempre eu tinha isso na minha na minha cabeça na minha mente nossa quando eu cresci eu podia ir para a África né tia Jô nossa, a Tia Jo é, é minha inspiração desde criança, eu sempre tive vontade de ir com ela ou de ser igual a ela, então eu, eu sempre tive muita vontade de ir. Assim. E é um, um projeto que você vem amadurecendo? Ah, eu sempre oro e entrego nas eu mãos do Senhor, Senhor para ele fazer o que ele deseja, né? Porque talvez ele quer que eu fique aqui e ache uma área aqui que precisa, ou se ele quiser que eu vou a África. Para esses países eu vou também. O importante é ser guiada pelo Espírito Santo. Mas eu tenho muita vontade, muita mesmo, de conhecer esses países, as crianças. É muito legal. É, e o mais legal é que você agora sabe que está nas mãos dele, né? Isso, isso é e maravilhoso. E que o você seu colocou nas mãos do senhor. Isso, então mas agora é. eu fico tranquila. Eu fico muito feliz de ouvir falar assim que você quer trabalhar com crianças, porque nós precisamos tanto tanto de pessoas, Sim. né, disponíveis para as nossas crianças e não é todo mundo que quer esse ministério isso. esse ministério é muito abençoado é um dom, e é um desejo, é maravilhoso é. é muito bom, ver que elas se espelham em você, ver que elas desejam, a criança é muito sincera no louvor, então toda vez que eu tô lá na minha igreja, que eu ensaio com elas, que eu conto até mesmo uma historinha, você percebe no olhar delas, que elas querem conhecer Jesus, que elas querem ser igual a você então isso é uma coisa muito gratificante para é muito lindo e nós não temos muito mais tempo eu quero que você conta pra gente depois a história da sua composição da sala de espera né? você vai encerrar louvando essa canção sala de espera e aqui eu já vou me despedir de vocês muito obrigado por vocês que estão nos acompanhando aqui no ADEC TV é um grande prazer estar aqui, a gente produ poder produzir esses conteúdos direto do trono. Espero que tenha sido edificante para todos. Deus os abençoe sempre, sempre. Um grande, um grande abraço. Ana, leva um grande abraço para o pastor Wilson. Para todos os irmãos lá da Assembleia. E você é sempre bem-vindo aqui, tá? Amém, Nos nossos amém. estúdios, porque a DEC TV é nossa, é de todos nós. E... Eu quero que você deixe uma mensagem, um recado para os nossos irmãos, para as pessoas que nos acompanham e encerre louvando. É, eu quero agradecer né, a oportunidade de estar aqui, você, Carol, que Deus abençoe você, sua família. É muito bom né, ver que a nossa igreja, para a honra e glória do Senhor, está alcançando mais vidas através de, é, desses programas. Eu fico muito honrada de participar e de falar um pouco da minha história. Tudo é para a honra e glória do Senhor. É, e pode achar que eu vou levar um abraço para o Wilson, meu pastor querido. E eu também trago um abraço dele pra vocês aqui, e eu vou cantar agora é, a composição. Esses três índios que eu cantei hoje foram é, os, os que eu mais gosto, os meus favoritos, porque todos eles eu compus quando eu estava nessa, nessa espera, né? E esse é o que mais fala comigo, porque... Às vezes nós passamos por provas, né? Aí Você que está aí de casa assistindo, a gente passa por provas que a gente pensa que Deus nos abandonou, que Deus não está conosco e que Deus está nos deixando sozinhos. Mas o que eu tenho para dizer para você hoje é que essa prova, essa luta, esse deserto que você está passando não vai te matar, não vai te ferir, mas ele vai te ensinar, ele vai te ensinar a ser mais maduro, ele vai te ensinar a ser mais forte, apenas creia nisso e receba toda a força necessária para passar toda a adversidade que você está passando, amém? Então amém. eu vou louvar a Senhor. final a vitória vai chegar. Olhe pros céus, existe um Deus que cuida tão bem, Esse deserto não te mata Vai te fazer crescer Então espera um pouco mais Somente espera um pouco mais Pois a vitória vai chegar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 vai chegar somente será Olá paz do senhor eu quero ler com você o que está escrito no livro de Josué Capítulo primeiro e o verso 6.